Muito bem, gente, olha aí. É, agora nós estamos aqui do outro lado, nós né? saímos do galinheiro. O seu Zé Paulo, que está um pouco mais gordo, ele fala que não está, mas está. O tá, que você está segurando aí, É O que eu acho que é isso? Isso aqui é o coração da bananeira. Aí, de vez em quando eu venho aqui, tiro isso aqui, ó. Isso aqui não joga fora, não. Ah. Isso aqui eu tiro, aí eu corto isso aqui, ó. E aí eu... Pego, levo, levo lá pro galinheiro e jogo pros frangos lá. Ah, pra alimentação. Começar. Aí, ó, para me pensar, jogo, nós faz briga lá. Olha, lá. olha só! Certo? E aí eu fico quase o dia inteiro escutando os galos cantar, que eles cantam o dia inteiro. Isso aqui é o embigo da bananeira para segurar a bananeira. Aí depois, quando gramar, que acabar o embigo, aí você corta, põe para madurar, aí você corta o tronco lá da bananeira hum. e, e embaixo lá. Corta pra cima, corta, dê só o meio da bananeira, você tira, vai descascando a bananeira e se transforma num palmito. Palmito? É, chama palmito de bananeira. É igual o palmito, é, você dá para comer também. É igual o palmito do, da palmeira mesmo. Só que é palmito de bananeira e dá para comer também. Você Mas tá você já fez? Já fiz, já. Nós já fizemos já, eu, a, a filha da minha esposa, já fizemos já o palmito da bananeira. Fica uhum. bom, é. Tem é gente que gosta. Mas olha só, olha, olha como é que tá isso, gente. ó. Da outra vez nós viemos aqui, era, era outros cachos, né? Já é. faz o que? Faz um ano isso. É, e agora aqui dá, tá. Dá aqui, olha né? isso. Caba um da outro, caba um da outro, vai indo. Maravilha, né? Esse aqui praticamente é o teu recanto, teu, é o paraíso, né, Zé? É, aqui tem a parede de show. Esse aqui é o Juliano, Juliano César, né? Você tá gordinho também, filho, você tá querendo esconder a barriga, olha lá, rapaz. Você tem um canal no YouTube também, né, Juliano? É, Juliano, seu Diogo, Diniz e César. Ah, e, a, e, tá, e tá indo bem lá? Tá, graças a Deus. Tem filmado tá, bastante por aí? Tá aumentando. Tá certo, esse aqui é o avô dele, né, é um metro e de altura. <risos> se ele subir numa escada... de um Se ele subir numa, subir numa escada dá certo. E o que mais que você tem ali? Vamos lá. Vai mostra para nós. Tem, tem um, vamos lá. Americano lá. Não vai lá. Eu quero ir naquele fogão lá. Parece que você tem um fogão lá. Você já filmou a parede de chuchu? Chuchu. Olha aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho aqui, ó. E olha aí, ó, ó, o modo antigo ainda, né? Isso aqui é o, é o. É a câmera não tá me deixando ver, mas isso aqui é, é um bambu antigo que, que segura o varal. É isso? É, bambu. É, é eu lembro varal muito de disso. Bambu. Lá lá do bambu tem a parede chuchu, e junto com a parede de chuchu tem uma parede de uva também que está crescendo junto com o chuchu. Deixa eu ver se eu aproximo mais, eu não posso tremer muito a, a, a câmera, mas. Tem uma parede de, de, de, de uva, tá no meio do chuchu aí é que você não vê ela. Olha só. Aí quando começar a dar uva, a gente vai comer uva pensando que é chuchu e vai chupar chuchu pensando que é uva. Sui, eu hein? É. É, desse jeito você vai beber, vim pensando que é Guaraná. <risos> Olha lá, lá, lá tem uns pés de goiaba também, que já tem umas goiaba boas pra comer também. Olha só, isso aqui, Zé, o que que é? Parece que é uma, uma flor, o que que é isso aqui? Isso é bananeirinha, é flor, é, bananeirinha. é de enfeite, né? É de enfeite. Tá chamado bananeirinha, mas é, é coisa pra enfeite. É, só pra enfeite. Aqui, ó. Vamos lá. Olha o tamanho daquelas goiaba lá, ó. Olha lá, ó. Tá tamanho de goiaba. Olha tá de goiaba só. gigante. Meu Deus do céu. E o pé é pequenininho, o pé não é alto não. E tá quase na beira do chão e fica bonito daquele jeito? Fica. Olha isso. Aqui, ó. Aqui. Tem, parece que tem remédio aí também, não tem, não? Tem um monte de remédio aí também, medicinal, tudo. Aqui, aqui é um pé de limão aqui, ó de limão é. esse maior aí é o que? Esse, é... esse aqui é limão não sei se é taiquinho ou cravo é limão é tá tremendo um pouquinho as imagens aqui mas porque o sol tá refletindo em cima da câmera mas vamos Oxe, afastar mano. um pouquinho pra cá tem pra cá tem pé um de limão também aqui ó um gerina que eu plantei olha só Aqui, ó, isso aqui é a varanda da casa e aqui é, um, é uma mini roça, né? E o solzinho nesse horário aqui tá estralando uma mona. Eu quando cheguei aqui de manhã cedo, gente, estava é, quase frio em vista de Ribeirão Preto. Que o pessoal que me conhece sabe que sou de Ribeirão Preto, mas aqui, quando vem para cá dá um sossego tremendo, que é a temperatura aqui bem melhor. Olha tá só isso aqui, lá. ó. Tem Dá. meio chove também. É, então. Olha só. Vamos lá. Vamos procurar lá o seu Zé. O seu... Aqui, ó. Esse aqui é um pé tangerino, ó. Tá crescendo ainda. Pronto é novo ainda, ó. É novo ainda, ó. Olha isso. Tá girindo. Olha lá, vamos lá. Vamos lá pro isso, fim. Isso, vamos lá. lá. Aqui, ó. Você sabe que é um lugarzinho desse aqui vale ouro, né? Pra quem realmente gosta das, da natureza, das ah, coisas de a, Deus. né? Aqui é um pedacinho de, de chão encantado, aqui é um reino encantado aqui, é um. Aqui, ó, toda, toda a moda do sítio. É. O pessoal lá de Ribeirão Preto que sempre me acompanha, que eu falo do demais lá. Aqui, ó, esse aqui é alfavaca. Ferruca. Alpavaca não, velho. É. É o palavaca também come, é alfavaca. Fi, é, tem, uma, tem um vizinho lá que eu falo muito doce pra ele, ele disse que um dia ele vai vir conhecer o seu, o tal de Ferrúcio. É, o seu Ferrúcio ele fala que. Eu sempre falo que vocês é igual pais, pai e mãe Olha pra lá, mim aqui. Lá é outro pé de limão também, que acho que é limão cravo. E esses alto assim é aqueles almeirão é americano, o melão de arvinha que eles falam. Armelão de Arvinha. Olha só, mas um, esse eu nunca tinha visto. É, armelão de arvinha é bom pra comer também, é menos amargo. E aqui tem um fogo, né? Tem uma reformada mesmo aqui, Isso aqui é um... depósito para, hum. para guardar, óleo, Que né? faz sabão caseiro. Também faz. Então, é, vocês mexem com tudo também, né? É, mas faz sabão caseiro para vender, ó. Além de... Sabão de soda. Olha só. Tá. Aquele, aquele sabão feito na, naquela lata, né? É, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui dá pra um torrador ainda, aí, ó. Pra torrar café aí, ó. tá, esse, é esse aí... Isso aí é para matar a saudade, hein, cara? Vai. Vai aí, aí, ó. Pessoal que não gosta de trabalhar. Ó, ó o gaúcho de Uberaba, ó. Se você estiver vendo isso aí, ó. É, você que gosta dessa época, né? O gaúcho que dava todo o dinheiro que ele tem para voltar pra roça, rapaz. Eu não entendo aí, isso. Ó. Aqui é uma churrasqueira abandonada, que falta carne. Ó. Não, mas a churrasqueira você já tem. É só o pessoal mandar, né? Pode mandar o e-mail aí que eles mandam a carne pra você. Aí, ó. Aqui a lenha que nós guardamos aqui pra, pra, pra, pra esquentar a toa, pra comer feijão aqui. Fizemos esse fogão. Ainda não, não tá terminado ainda o fogão, ainda, né? Beleza, Pô, tá isso aqui? aí, hein? Olha só. Meu Deus do céu, olha aí. O fogão de lenha Gente, olha, olha que sol. Tá timindo isso aqui, ó. Aqui, nós não precisamos de muita coisa pra ser feliz, não. Só esse aqui já tá bom demais. Deus já, me, Deus já me deu um presente O que eu queria, graças a Deus Se ele me dá mais aqui para frente É bondade dele O merecimento nosso Não merecia nada Mas graças a Deus ele deu tudo isso aqui para nós para nós desfrutar, para nós alegrar para nós se alegrar com ele junto aqui Porque aqui é dele, não é nosso Nós só estamos tá tomando conta, Amém. entendeu? Amém, isso aí é Isso aí é, aqui, isso é muito bom aqui demais é dele. Deixa eu dar uma filmada nesse, nesse fogão aqui Geralmente aqui, o pessoal ó. da cidade gosta de ver essas coisas. Aqui tá... tá cozinhando... Um espelho de frango, aqui umas folhinhas de frango. Olha aí. É, muito bom. Muito bem feito. O seu Juliano tá aí, só observando, né? É, uhum. então. observando. Sure, e aí, você tem pé de pimenta aqui também, Zé? Não, pimenta não tem. Pimenta deu uma acabada Não tinha, mas acabou. É? É. Mas é isso aí. Tá aí o um cantinho do... Do Zé Paulo Ferrari e a irmã Maria, né? Vai é. falar mesmo, cadê a irmã Maria? Vamos aparecer um pouquinho, irmã Maria. Aqui é o nosso cantinho abençoado alô, por da, Deus. Da outra vez apareceu o Silmar, porque não, vai. Tá, tá cuidando do café aí, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó. E a irmã Maria? Dá um. Tá e a irmã Maria? Dá um alô aí pra, pro povo aí ó, que tá assistindo a senhora. Aí, ó. Alô, pessoal. Um abraço para todo mundo que está assistindo aí, ó. Deus abençoe a Amém. todos. Amém. Ah, boa né? tarde de domingo para todos Isso, e tá muito, muitos domingos virão, né? Porque isso aqui é. vai rodar pela internet por muitos e muitos anos Aí, ah, ah, isso aqui são é as caixas de que Já tem tudo o aqui dentro, ó que A gente quase vai guardando as caixas para vender Vocês vendem lá no, lá no centro da cidade, como é que é? Não, é por encomenda, né? É, né? A pessoa encomenda, leva Ah. Aí, ó Maravilha É isso aqui, ó mas é isso aí, nós ficamos por aqui mais uma vez e provavelmente vamos coletar mais algumas imagens aqui no tempo que nós estivermos por aqui. Um abraço a todos e até a próxima vez. Ei, trembão, hein? Olha só, gente. Olha só, esse aqui é o galo velho dos, é... do Zé, do, do, do, Ixi, agora eu esqueci o teu nome, rapaz. Paulo? Ah, você tá dormindo aí? eu aí eu que tô caducando? José Paulo? Ah, é ah, ah, mas. Você quer me enganar, mas você tá aí. Você engordou um pouquinho aí, hein, rapaz? É, você ah, tá. o pessoal que tá te vendo agora, eles vão dar uma comparada, né? Que há um ano atrás eu tive aqui, e eu tava filmando aquela bananeira toda ali, que daqui a pouco eu vou mostrar de novo. Tá, tava cheio de banana, agora voltou tudo de novo, rapaz. Aqui, ó. Olha aí. Ó. Olha ó. só que beleza, ó. Ó. Eu não deixa trembicar em mim aqui, não, rapaz. Ó. Eita, o pessoal vai gostar disso, hein, de ver, ó. Ó o galo, tá com ciúme já, ó. Natureza pura. Enquanto o pessoal pula carnaval, eu venho para pra cá, né, pra descansar aqui em paraíso. É aqui, ó. E aqui aparece uma mini chácara aqui do, do nosso amigo Zé Paulo. José Paulo Ferrari. Você que tem acostumado aí a acompanhar meu canal, sempre quando eu venho pra cá, eu mando aí algumas filmagens aí pra você ver as coisas boas que tem aqui, né? Gaúcho de Uberaba. Ei, gaúcho, hein? Você fala que Belo Horizonte é melhor que aqui. Você tá enganado, velho. É, tá enganado demais na conta. Se você vir aqui, você comer a comida da irmã Maria, você não vai querer saber de Belo Horizonte mais não, hein? Olha só isso, ó. Ah. Ó. Ah. ó a natureza, ó. Ah. É nós, hein? Olha aqui. É aflito, é. Então... Aqui é ó, a base, é, é, e e quando é madeira. que você vai pôr um trem desse na panela, hein? Não Aí, põe, né? Tem dó, né? Olha os bichinhos aqui, olha que coisa linda, ó. Então, é. olha, tudo bem feitinho, gente, ó. Isso aqui é a paixão do Zé Paulo, é cuidar desses bichinhos aqui. Uma vez ele é. me falou que ele cria aqui, não, só, é, não tem gosto pra matar não, mas ele gosta de, de ver os bichinhos bem alegres, né, ô Zé Paulo? Não dá lucro não, mas dá alegria. Você consegue matar eles? Você mata pra ah. comer? Ah, Hã? se for preciso, assim, muito difícil, mas não, eu, eu mas não que mas... vai matar eu saio de casa pra não ver matar É, mais ou menos é, é igual o pastor Paulo, o pastor Paulo lá de, lá de perto de Cajuru, deram uma porquinha pra ele E ele acabou criando essa porca de estimação, rapaz, agora tá tendo uma trabalheira danada que ele passa perto do chiqueiro A porca grita que quer ir com ele e, não ele não, e ele não sabe o que faz, aquela bruta, aquela porca, que tá quase do tamanho, velho. Então, aqui a gente cria pro criar mesmo, pro gosto mesmo, para ter, porque minha mãe sempre criou isso aí, mas... É, tá certo. A alegria da gente é tratar, é pôr água, é cuidar e ver os bichinhos crescendo. Tá certo, nós estamos aí numa tarde, né, olha aqui, ó. Tarde é. de domingo, ó, ó, o solzinho aqui, ainda tá, ainda tá aparecendo um pouquinho, ó. Olha, então. olha só, isso aqui é, é do lado praticamente da casa deles. Tem muitas coisas da natureza, vamos mostrar bastante coisa ainda. Eu tô aqui dentro do, galinheiro. do galinheiro, olha só, no meu pé aqui, ó. ó. É, são muito manso. Tá, Tudo mansinho, né? É, tudo manso. Isso aqui é. E eu vou te perguntar se você vai ficar meio assustado, não, mas e, a, e as angolas? <risos> não, não quero fazer de agora mais não agora eu quero ver o galinha inteiro para ah, poder catar uma e não conseguir mas agora é, então, mas agora que eu comprei um casal para você eu ia trazer de Ribeirão, não você não quer ir, mais? Não, não, nem de graça prefiro <risos> ficar só com essas coisinhas aqui mesmo, só com esses bichinhos aqui mesmo. tá certo, olha aqui no meu pé rapaz olha olha só <risos> é, são é muito bons muito é bom mesmo massa, hein massa. Aqui, ó, ó. Você viu, né? Tá com ele, ó. Ó. Hum. Ó. Pato você não tem mais. Não. Mas tinha, né? Quer ver? Olha. Ó. É a luta do Zé Paulo contra um galo. Aí, ó. Ó. Ó. Olha só. Isso aí é galizé? Como é que... Por que ele é tão pequeno assim? É, isso é, que é, é. Ah. Porque é o galo na casaca. Na casaca? É, japonês. Na casaca. Aí, Ixi. ó. Ixi. Tá vendo? ó. ó ó oh. oh, tá oh. com a cara no coxo é. <risos> mas mas e é isso aí dinheiro, né não, não tem dinheiro que paga e aí você trata com eles com que comida comida ah, ração dá milho, milho da folha de chuchu ah. da folha de bananeira da que as coisinhas que dá lá, no caixa da banana lá que, que dá para eles é da pão você pelo jeito se sente bem, né, é, mexer com esses bichinhos, aí você sente que... É, deve ser igual eu, né, quando eu vejo essas coisas eu, eu sinto Deus na, na natureza, né? Porque Deus... É, dá, dá aonde pra gente viver, dá... A gente senti pra viver, dá, dá alegria pra gente. Já, já morou no sítio também, Zé Paulo? Morei em fazenda. É. Meu pai e minha mãe sempre estão morando em fazenda. Então é isso, né, a saudade... É, bate aqui na cidade, é o único recurso é criar uns bichinhos aqui, né? É, nunca coisa em deles, né? É, é bom é de madrugada, quando a gente se escuta esse o galo cantando. A gente que é da cidade é, grande um, dá uma. A um, a... A um, o capitão Ali é a paz da gente toda madrugada, Aquele coronel lá, aquele major lá. É, é a gente que é da cidade grande, chega. É, é, um, é um alívio pros ouvidos, né? Você escutar um galinho cantando. Cidade grande não tem nada, né? É, tem certas partes de Ribeirão Preto, não é, olha é, lá, olha que maravilha, tem certas ah. partes de Ribeirão Preto que ao, ao, ao, ao invés de você canta, escutar um galo cantar, você escuta tiro, né? Aí Sim, é meio... Pode. Aqui não, aqui é a natureza mesmo, aqui é só o galo, é, os galinhos galizé, garnizé, né? que é garnizé, né? Não, garnizé? Vai, é porque, garnizé. E por que o povo insiste tanto em falar que é galizé? É, aí fala errado, né? É o galo do Zé? É. <risos> ó, ó, ó é os bichos. É. Os bichos estão tá tentando pastar no, até no meu pé aqui, ó. Pastar, virou, virou mula agora pra pastar, né? É. É, é. é isso aí, boy. Mas vamos lá, vamos encerrar por aqui e já já nós voltamos aí com mais imagens, né? É, vamos lá. Ô Zé, o que você tá arrumando aí? Ah, eu, eu peguei da bananeira isso aqui, ó, isso aqui é coisa bananeira, aqui, que sorte pra, olha pra, só. Dar, pra filmar o cacho. Ah. Aí eu dou pro sanguinho, eles fazem briga por causa disso, ó. Ah, eles gostam, hein. Olha lá, eles brigam, ó, ó. Olha isso. Ó. Por, por isso tá tão ó. bonito, hein. Só tem coisa natural, hein. Olha lá, ó. Olha aí. Olha lá. Olha aquela lá ficou, aquela ali acho que é tua aparente, ficou uma alegria, rapaz. É igual você na hora que tá vendo o prato, né? Olha lá, eu dou pra sangue também, olha lá, lá. Olha lá ela esconde, ó. Ah, é animada, rapaz. Olha lá. É, então aí. Ó. Parece que.. Uma... É, olha só o tamanho, não tem nem tamanho, rapaz. É, mas é valente, viu? Hum. Canta o dia inteiro praticamente. E ela ah. briga, por causa, briga por causa de comida também, ou não? Não, ela chama pra comer lá. Ela. ela chama a galinha lá pra comer. Olha só aquilo. Olha lá, olha lá. a galinha vai lá e come lá, ó. É, ela tá, tá parecendo o tamanho de uma, aquelas pombas grandes que tem lá no na Ribeirão, pequeno demais, né? Então, olha lá. Mas é a raça. É a raça dela, na casaca. Na casaca, onde você foi arranjar isso, Jesus? É, eu comprei, na verdade. Olha só. Tá tudo monte aqui, ó. Então. É, vamos mostrar lá do outro lado agora as bananeiras.